Começando aqui desse lugar, né, que é o lugar é, do que, que é, né, o que, que são as coisas. Então, esse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco o que são as coisas, o que, o que é segurança, o que é privacidade, para a gente também, quando a gente falar segurança, falar privacidade, essas sejam palavras que façam sentido que a gente esteja compartilhando o mesmo conceito aqui. Então, é, segurança da informação, aí você vem um conceito, trouxe um conceito aqui mais formal, né, e de norma da BNT, é, que a gente fala da pro, proteção da informação em vários, de vários tipos de ameaça, e como que a gente faz isso? Implementando o conjunto de controles, e aí não é só uma questão de ferramentas, como eu falei, mas também de políticas, processos, procedimentos, e isso faz muita diferença. E aí também aprofundando nessa mesma norma, quando você vai ver é, um detalhamento do que, que é segurança da informação, aparecem outros conceitos associados, então o que seria confidencialidade, então preservação da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade da informação eh, e de outras propriedades, como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade. Então, no fundo, a segurança da informação, ela, ela pr pretende preservar a, a informação em todos esses aspectos, são aspectos da informação que precisam ser preservados. Então, quando a gente fala de confidencialidade, a gente está falando aí é, de que a informação só é disponível para as pessoas que estão autorizadas. Não tem alguma coisa ali que, só precisa, que tem um acesso específico, então é só essas pessoas que têm esse acesso específico devem ter acesso àquela informação. Né? Integridade. Eu tenho um arquivo, eu tenho algum documento, eu sei que ele não foi corrompido, ele, aquele arquivo que eu deixei ali, quando eu voltar a acessá-lo, ele é o mesmo arquivo. A autenticidade, a garantia sobre quem emitiu a informação, então, por exemplo, quando a gente está falando de transações na internet, transações bancárias, por exemplo, ou algum outro tipo de transação ou de comunicação, essa questão da autenticidade ela é muito importante. Então, garantir que quem emitiu a informação é, é, é aquele ente mesmo. Né? A responsabilidade, garantia da responsabilização por ações ocorridas na transmissão, armazenamento e processamento dessa informação. Disponibilidade, confiabilidade, é, isso é muito comum, né? Quando a gente vai tentar acessar um serviço ele fica lento, a gente não consegue, e a gente percebe essa questão da disponibilidade, confiabilidade, quando ela não está disponível. Ela não está disponível, aí você fala, olha só, não está disponível. Então, geralmente, quando você proveu um serviço, você tem lá um, um, um, um termo de responsabilidade que você vai prover aquele serviço durante X%, 99%, 95% do tempo, enfim... E aí, isso dá confiabilidade para esse serviço. Não repúdio e retratabilidade. É, impedimento às partes da comunicação de negarem que ela ocorreu. Então, assim, é, dado que eu, eu emiti, né, que eu, eu fiz uma comunicação, eu emiti, coloquei alguma coisa na internet fiz essa comunicação, eu não posso negar que fui eu quem fiz. Né? Então, basicamente é isso, só colocando um pouco esses aspectos porque se às vezes a gente pensa em segurança da informação, eu falo assim, ah, mas é, é, não é só a integridade, ou não é só a confidencialidade, a confidencialidade geralmente é um aspecto que a gente pesa muito quando a gente fala de segurança e privacidade, mas a autenticidade também, integridade também, e várias das, das ameaças que a gente vai explorar aqui, por exemplo, elas, elas entram nesse lugar, por exemplo, da autenticidade, elas, elas violam a autenticidade, ou elas violam a integridade, nem sempre é só a confidencialidade, que é o que geralmente a gente, de primeira, vem à nossa cabeça. né Acho que agora é contigo, Nina. Pode passar. Ah, Aí, seguindo nessa linha que a, que a Ede trouxe da segurança, né, a privacidade ela já parte... Eu gosto de, de, de compartilhar aquela parte já de uma perspectiva se preocupando um pouco mais com o indivíduo, né, com o usuário, com a pessoa que está acessando aquela plataforma, como que que o sistema, como que a, que a empresa, que a organização vai lidar com as, com as informações que o usuário colocar ali. Então, assim na definição do direito, da perspectiva do direito, ela pode ser definida como o direito de estar só ou talvez mais preciso, o direito de ser deixado só, que remete a uma não interferência pelo Estado na vida do indivíduo. Então, quando a gente... Essa frase destacada, você já já pensa logo na LGPD né, que, que foi, é, foi abraçada há pouco tempo aqui no Brasil, não, não temos nem três anos dessa, dessa implementação, e mesmo assim, mesmo com essa implementação de tentar não, não deixar acontecer essa interferência do Estado, ou até mesmo é, do setor privado na vida do indivíduo, com o, o que vai ser feito com os nossos dados ainda tem muita coisa a melhorar. Então, a privacidade, resumindo, ela protege indivíduos de terceiros, mas é sempre um olhar, e tem que ser um olhar individual. Então, cada pessoa tem as informações, cada pessoa sabe o que o está que, o que compartilhando ali ou deveria saber. Então, a, a organização ela vai ter que olhar por indivíduo, ela não olha de uma forma coletiva ali, ela não está se preocupando em proteger todos é, da mesma forma. Né? Então, pode, pode passar. É, aí, como, como, como eu já tinha adiantado da LGPD, né desse, dessa ideia dos dados pessoais, né os seus dados são você. Né? Essa frase é uma, é uma frase interessante, porque hoje eu acrescentaria que os seus dados são você e você é um produto. né é, é Da forma que nós estamos é, desenvol nos desenvolvendo enquanto sociedade, cada vez mais tudo que a gente fala, tudo que a gente gesticula, né, o Facebook está chegando com, com um metaverso é realidade imersiva. Então, provavelmente, o que nós vamos gesticular aqui agora na frente de uma câmera pode ou vai ser coletado também. Então, é, é, é, esse, esse lugar dá um pouco de medo né, para quem não está acostumado a, a lidar com isso ou a ter que se preocupar com isso. Então, tem três palavrinhas aí da liberdade, proteção e regulação. A regulação é o que está muito em pauta hoje no Brasil. A proteção e a liberdade muitas vezes são distorcidas, essa ideia. Né? A liberdade até que ponto, proteção até que ponto.